Bom dia galera, estamos aí começando o nosso domingo né? e vamos seguir aí o nosso roteiro e trazer a vocês diariamente informações importantes aí para as pessoas que estão buscando uma recolocação, né? sejam elas empresários, sejam elas empresários que estão insatisfeitos né, com o que vem obtendo, querem dar uma repaginada no, no negócio. Seja você uma pessoa que está desempregada né, e está buscando um, um novo é, momento aí da carreira, seja você uma pessoa que é, já percebeu né, que não vai é, conseguir emprego, que realmente as vagas são menores do que a procura e quer montar um negócio. Né? Então eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aí, é, para ajudar vocês nesse sentido. E hoje é, eu trouxe um conteúdo que complementa o conteúdo de ontem, se você ainda não assistiu de ontem, é interessante assistir, né, que eu trouxe um gráfico onde mostra aí a maioria das pessoas, como é que elas se enquadram, como é que elas é, encaram os desafios do dia a dia. Muitas pessoas é, usam o locus de controle externo, ou seja, colocam a a culpa ou a responsabilidade é, em terceiros ou objetos ou pessoas é, e é, os empreendedores eles trazem a responsabilidade para si eles sabem que para conseguir um objetivo para alcançar algo que eles queiram eles precisam é, trazer a responsabilidade para eles mesmos e lutar por isso agora essa mudança ela não é fácil ela não é simples e muita gente quando me procura, é, fala isso. né? Ok, Cláudio, eu sei disso, né? eu acho que eu preciso realmente buscar responsabilidade, eu preciso trabalhar a responsabilidade comigo, mas eu não sei como fazer. Então, o primeiro passo que você pode dar é começar a se reconhecer. Quando? Quando você coloca a responsabilidade em outra pessoa é, ou em outra situação, é começar a identificar que você precisa reconhecer a sua responsabilidade. Esse é o primeiro passo para a mudança e para você saber, de fato, o que, que você precisa mudar, né? o que, que você precisa melhorar. Aí. E hoje eu trouxe um, um, um gráfico que vai te dar uma, uma noção mais clara do que, que é isso, né? de como é, é, funciona, de fato, essa mudança. E ele tem a ver aqui ó, com o um processo de superação. É esse gráfico aqui, ó que começa com o medo, tá? depois ele vem para a área de esforço, até entrar na área de conforto. Então, se você está buscando a mudança, provavelmente ó, você vai em algum momento encontrar medo. Poxa, será que essa mudança ela não vai é, me modificar a ponto das pessoas... É, deixarem de gostar de mim Será que eu é, vou me tornar uma pessoa arrogante né? Uma pessoa chata Então você vai é, encontrar o medo Depois ó, em você se esforçando Você entra nessa segunda fase Até entrar na zona de conforto Isso quer dizer o quê? Que você já está aqui nessa zona né? é, Acomodado e é, confortável com, com essa mudança então, é um processo. Não pense que é, vai ser rápido. Para algumas pessoas é rápido, para outras é mais é, devagar. Não se compare com outros, tá? Pode ser que algumas pessoas que você conheça consigam fazer a mudança muito rápido e você seja mais devagar. Ande no seu ritmo, né? Isso aí não é, é algo para você se orgulhar ou se depreciar. Pense é, na, no seu momento né, em que você... É, se encontra e como você vai buscar essa mudança. Outro gráfico que vai te ajudar a entender isso é o ciclo da mudança. Tá? Ele começa aqui ó, com a tua. Uh, na primeira etapa, ó, na, na fase da ignorância. Tá? É que está invertido aqui, eu tenho um pouco de dificuldade de, de ler. Mas aqui ó, é a fase da ignorância. É quando você não sabe que não sabe. É, o paralelo bacana de fazer é quando você é, pensou em dirigir. Né? Quando você entrava num carro, simplesmente alguma pessoa dirigia e você não era ignorante, você não sabia que não sabia dirigir aquilo. Em algum momento ó, você entrou no ciclo da iniciação. Quando você pensou em dirigir, mas sabia que não sabia. Então você já estava aqui ó, na iniciação. Depois você veio para cá, para o domínio. Se você começou a treinar, a frequentar a autoescola e começou a trabalhar isso, você entrou na zona do domínio, ou seja, você sabia que sabia. E por último, você veio para cá. Isso aí se tornou um hábito. Quer dizer o seguinte, você nem sabe que sabe. Né? Ou seja, você está tão à vontade com a direção que você nem para para pensar onde é o freio, onde é a embreagem, como é que acelera, você faz isso automaticamente. Então, isso aí é para você refletir e começar a pensar em como foi a tua evolução em outros momentos. Né? É, então, provavelmente, se você buscar empreender, você buscar ser protagonista da sua vida, você buscar ser um líder, você vai passar por essas etapas, por esses ciclos e é natural Tá? que você enfrente alguma dificuldade, que você tenha alguma dificuldade, mas você precisa insistir para que a coisa aconteça, né? para que a coisa evolua. E isso aí, gente, vai refletir na tua vida, né? vai refletir numa postura muito mais é, proativa, muito mais decisiva, porque à medida que você definir um objetivo, você vai trabalhar mais forte para conseguir... E vai evitar ficar se desculpando, vai evitar ficar é, falando para outras pessoas, culpando outras pessoas. Você vai buscar a sua responsabilidade para que aquele objetivo seja atingido. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Tá? Olhe para esses gráficos aí que foram apresentados e imagine onde você está, né? em que momento você é, encontra medo, em que momento você... É, não é, é, olha para a tua, tua responsabilidade sobre determinada coisa E começa a trazer para você responsabilidade Começa a olhar as situações como uma oportunidade para você mudar de ciclo, mudar de fase Você começar a evoluir imaginando exatamente o que precisa ser feito para isso acontecer Tá bom? Eu espero que você compartilhe essa mensagem, que você é, marque, convide os amigos tá? que estão nessa, nessa, nesse estágio aí de mudança, buscando a mudança ou nos negócios ou buscando um, uma nova colocação profissional e também aqueles e principalmente aqueles que estão buscando abrir um negócio, ou seja, aquelas pessoas que... É, já pensam em abrir um negócio, mas não sabem como fazer, né, que passo dar. Amanhã eu vou trazer um conteúdo bem interessante também para você é, voltado à inovação. Né? Nós estamos preparando inclusive um vídeo a respeito disso, mas é, no sentido de você que quer abrir um negócio, mas não quer abrir mais do mesmo, né? não quer abrir uma coisa que todo mundo já faça. É, então eu vou trazer exemplos de empreendedores que fizeram diferente né, E que estão transformando aí o seu dia a dia Estão é, buscando é, inovar, fazer um negócio é, Que possa é, ter realmente uma, uma, um ganho muito grande Mas sem se descuidar da sua essência né, Sem se, se descuidar ah, das suas paixões, dos seus propósitos de vida Então eu vou falar sobre isso e é, será um, é um prazer estar recebendo vocês, né? o carinho de vocês, as, os comentários, os compartilhamentos. Isso aí ajuda a, a, a gente a ganhar mais energia para continuar trabalhando com esse propósito. Tá bom? É um trabalho que a gente faz com muito coração, com muito amor e espero que chegue aí no maior número de pessoas. Ok? Um abraço então a todos, um excelente domingo, bom descanso a todos e boas reflexões aí sobre esse conteúdo. Obrigado pelo Yuri aí tá comentando, a Carol, a Dani também, obrigado e um bom final de semana e um bom resto de final de semana, né? E uma excelente um excelente início de semana para todos vocês. Valeu? Um abraço, um beijo, tchau.